Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Podem sentar. É maravilhoso, irmãos, nós podermos estar aqui na casa do Senhor, tendo essa oportunidade de estarmos aqui para receber dEle. Receber o alimento para a nossa alma, para que nós possamos, pela graça e misericórdia dEle, do nosso Rei, conhecer um pouquinho mais de nós mesmos. É, eu quero pedir que o Senhor como o irmão Mioto falou na oração, conduza esse nosso encontro. Que nós possamos todos estar recebendo dele. Eu tenho certeza que ele se fará presente, por quê? A palavra de Deus diz que ele é onipotente, Todo poder, toda e qualquer autoridade que existe, vem de Deus. A ele pertence. E a palavra diz que um dia ele vai tirar essa autoridade daqui e esse mundo vai se tornar num caos, que é chamado grande tribulação. Então nós temos que agradecer porque nós estamos vivendo nessa era da graça, onde existem autoridades por ele instituídas. Isso em qualquer nível, irmãos. Eclesiásticas, políticas... Dentro da nossa sociedade, em todos os níveis, dentro do nosso lar. É a unção de Deus que estabelece essa autoridade, o poder vem dele. Ele é onipresente. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Em 74, a NASA lançou né, um satélite, uma cápsula, em direção é o limite da nossa galáxia. Os seus irmãos já devem ter visto essa matéria. Né? E quando ele, essa cápsula atingiu lá a altura dos anéis de Saturno, eles viraram e tiraram uma foto da Terra. Essa foto é, gente, um pixel aparece ali. É a nossa né? Claro, essa cápsula não, não é tripulada, ela está indo para explorar o espaço e vai se perder. Mas Então, essa distância, e eu agora não saberia dizer que distância exatamente, mas estava na altura dos anéis de Saturno, ele tirou essa foto. E esse é o nosso planeta. E esse Deus a quem nós servimos, ele criou o universo. A galáxia é apenas uma né? A nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma das galáxias que compõem o universo. Nós não temos noção, não é dado ao homem entender a grandiosidade de Deus. E ele está presente em todo o universo. E está presente dentro de cada um de nós. Ele está presente dentro de cada um de nós, tem um espaço. Quando ele nos formou, esse espaço ele deixou para ele ocupar. Ai daquele que tenta preencher esse espaço com outras coisas, seja o que for. Riquezas, fama, glória, não vai preencher. A pessoa só vai ser feliz realmente o dia que ele botar Deus a ocupar esse espaço dentro dele. Então, isso é o nosso Deus tão poderoso, arquiteto universal, que tá, e ele se importa com cada um de nós. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, tudo. Vamos falar então de cada um de nós. A palavra de Deus diz que a, a, a palavra ainda não veio à nossa boca, ele já sabe o que, que nós vamos dizer. Por quê? Ele conhece os nossos pensamentos. As nossas intenções. Então você pode pensar que enganou a sua esposa. Pode pensar que enganou o seu pai, o seu filho, mas a Deus você não engana. Porque ele conhece o teu coração. Ele sabe tudo as tuas intenções, os teus pensamentos, tudo o que está ali dentro. <coughs> E esse é o nosso Deus onisciente. Claro, ele sabe de tudo. E é justamente em cima desse Deus onisciente que, que, que nos conhece e que nós vamos hoje buscar na palavra de Deus a revelação. Que ele nos mostra quem nós somos. Que nós procuramos nos entender um pouquinho mais através dessa segunda ministração, que é essa parede emocional chamada de... Ressentimento justificado. Primeiro. Muito bom. Já que nós estamos falando de ressentimento, o livro, eu acredito que a maioria dos irmãos leu o livro, essa parte que fala dessa, dessa parede, do ressentimento justificável, primeiro, paredes, né? Na última ministração aqui, já foi falado o que é uma parede. Como é que a gente entende uma parede? Irmãos, na nossa vida nós, vão acontecendo coisas que nós vamos, digamos assim, é, tipo, se encolhendo, se recolhendo. né? A psicologia se chama de mecanismos do ego. Mas, para Deus, nós vamos nos Projetando, vamos nos encolhendo, coisas que vão acontecendo, e aí é como um caramujo: ele vai se fechando dentro da casca, ali dentro daquele, daquela carapaça. E assim nós vamos formando paredes paredes para nos proteger das coisas que nos fizeram, para tentar usar essas paredes como proteção contra essas coisas que as outras pessoas nos fizeram. E aqui, essa parede, tem, é muito interessante, esses dias lá em casa, né, o livro fala disso. E aconteceu na nossa casa, não, não foi por acaso, não. É, tem, entra passarinho lá e, entra um e entrou pra um beija-flor. o beija-flor entrou para um lugar X lá, e depois ele tentava sair pelas paredes de vidro, né? Ele via e se debatia, se debatia, se debatia contra aquela parede, se debatia, se debatia. E a minha esposa, pô, mas o pobrezinho, vamos ter que ajudar e tal, né? Mas só que ele não deixava, ele se debatia. E, e a saída para ele estava bem ali, mas ele se debatia aqui, aqui, aqui no vidro, procurando a claridade e dava naquelas paredes. E a saída não estava ali, a saída estava num lugar onde não tinha vidro. Mas ele não conseguia ir para lá. Até que ele se debateu tanto que caiu. Ah, então, inclusive está filmado isso. A minha esposa pegou com uma vassoura, deixou ele de subir na vassoura e levou lá onde ele podia sair Ele levou, foi embora. Assim somos nós. Vejam como Deus fala conosco, irmãos. Ele usa os animais. A Bíblia diz que Deus usou uma vez uma mula para falar. E aqui ele usa os animais para falar conosco. Nós estamos lá dentro da nossa casa, vem aquele passarinho e diz, olha, aquele passarinho se bateu, se bateu, assim somos nós. Tem paredes, coisas que nós ficamos se debatendo, se debatendo, se debatendo até bah, não dá mais, acaba, se entrega e a, e, a, e, a, e a parede continua ali. E são muitas paredes. Às vezes a gente consegue vencer uma, derrubar uma, vem outra. E vem outra. E essas paredes são as dificuldades na nossa vida, né? Então, essa parede de hoje, né, chamado ressentimento justificado. Então, o que é o ressentimento? O que nós entendemos por ressentimento? O que cada irmão tem o conceito do ressentimento? Ora, na etimologia da palavra, o re significa fazer de novo. Repetir é o mais... Né, é, repetir aquela ação. Então, você fica sentindo de novo. Só que nós temos uma mania na nossa vida de que as coisas boas que acontecem, a gente normalmente esquece. E nós temos o hábito de lembrar daquelas coisas ruins ou não tão boas e ficar trazendo à memória. Mas isso não é por acaso que acontece. Porque a nossa mente... Ele é um campo de batalha permanente. Aqui na nossa cabeça é onde tudo acontece, irmãos. Aqui está a disputa entre Deus e o diabo. E o homem em si ele não existe a nível espiritual. Ou ele expressa o Cristo, que está nele, ou ele expressa os espíritos imundos que estão nele. Aí, uma vez eu estava lendo uma palavra e tem uma passagem, depois eu quero como, compartilhar com os irmãos aqui, que diz: Não deis lugar ao diabo. E eu li aquilo e eu falei: Não, o diabo comigo não tem chance. Eu não não, não dou lugar para ele nunca. Né? Essa passagem da Bíblia não serve para mim. Miserável, né? Ele é cego. Está nas, nas trevas. O diabo está dentro de todos nós. E aí também. Nós só podemos dar aquilo que temos. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Agora, só que isso é uma coisa muito profunda, irmãos. Foge um pouco disso, que é o nosso foco hoje, dessa parede do ressentimento justificado. Então, o ressentimento fica, a gente, digamos assim, aquelas coisas que aconteceram nessa vida que não foi tão boa e que nós guardamos numa gavetinha, fica lá embaixo. Né? Não está no consciente, porque o consciente é agora, aqui, ó, os cinco anteninhas ligados, os né? cinco sentidos funcionando. Eu gosto de plena saúde, alguns probleminhas de dor de cabeça, gripe e tal, né? mas eu enxergo, eu ouço, eu cheiro, eu sinto o paladar, eu tenho tato. Isso é o consciente. O inconsciente e o subconsciente são verdadeiros mistérios, que nós, normalmente, não temos acesso e não entendemos. Nesse subconsciente nosso, ali que nós guardamos aquelas memórias impressas que aconteceram na nossa vida e que são fétidas, que são fedorentas, que, quando a gente abre aquela gavetinha, ela fede, ela nos machuca, parece que nós estamos vivendo de novo aquilo que nos aconteceu. Então, essa história de dizer assim, não, o tempo, o tempo cura, é mentira. Só tem um que cura, é Deus. Só Cristo Jesus pode nos libertar, só Ele pode nos livrar. E hoje o que nós queremos ver é sobre isso, como nós podemos nos libertar de todas essas coisas que nos aprisionam, essas paredes que nos prendem, que nos traz tanta tristeza que às vezes tem pessoas, irmãos, que de tanto ressentimento, né? Como é que pode se transformar o sentimento? O sentimento nos traz sentidos de culpa, vergonha, raiva, amargura. Nos traz preocupação, arrependimento, medo, remorso. Por quê? Esse ressentimento, ele nos faz... Né? Sentir de novo aquelas emoções, aqueles momentos que aconteceram, que marcaram a nossa vida. E sempre, quase sempre é com alguma pessoa. É com outra pessoa. Mas que nos marcou. Está impresso lá no nosso subconsciente. E lá, de vez em quando, aquilo nos incomoda. E tem pessoas que às vezes passam uma vida inteira sufocando aquilo, tentando manter lá embaixo no porão, mas de noite não dorme direito, tem momentos difíceis, aquilo incomoda, só tem um que pode nos libertar disso, que é o Cristo, que é a palavra de Deus, é Ele que conhece tudo dentro de nós. Irmãos, eu sempre costumo dizer assim, ó. Eu, qualquer um de vocês aí, na nossa vida biológica, nosso viver, o nosso funcionamento do nosso corpo, produz excrementos, né? Nós temos que se livrar deles. Faz parte do processo. O que é bom, se aproveita, o que não passado feito o processo o que não se aproveita tem que descartar botar fora Imagina irmão que lá na sua casa você tomou uma decisão a partir de hoje o lixo que nós produzirmos aqui em casa a gente não vai botar lá para o caminhão levar nós vamos começar a guardar aqui tem uma peça grande lá embaixo lá no porão, lá na garagem nós vamos começar a estocar esse lixo lá guardar lá tudo. O lixo que sai do banheiro, que sai da cozinha, resto de comida, vamos começar a botar lá. Esse lixo vai começar a acumular. O que vai acontecer? Dali a pouco, o que vai começar a acontecer, irmãos? Esse lixo vai começar o que A se deteriorar. Vai começar a juntar animais não, não muito agradáveis na nossa casa. Formiga, barata. Rato. Vai começar a feder aquilo ali, vai entrar em, de em decomposição. Não vai demorar muito tempo, nós, essa casa vai se tornar inabitável. Não dá para morar nessa casa. Por quê? Nós não descartamos o lixo. E na nossa vida, da nosso espírito, da nossa alma, será que o nosso dia a dia os nossos relacionamentos, a nossa vida do dia a dia não produz lixo? Não produz coisas que são desagradáveis e que nós ficamos guardando aqui dentro? Daqui a pouco nem, nem nós mesmos conseguimos nos aturar. Imagina, irmãos, o que, que Deus quer de nós? O que, que Ele busca em nós? O que, que Ele quer nos preparar? O nosso pastor sempre fala assim: Irmãos, nós estamos aqui aprendendo a etiqueta para fazer parte do reino de Deus. Nós estamos sendo lapidados, presta atenção, o pastor Fel sempre fala nisso. Nós estamos sendo lapidados, nós estamos aprendendo a etiqueta para fazer parte do reino de Deus. Significa o que isso, irmãos? Nós queremos que Deus venha, né? que o Espírito Santo venha morar aqui dentro de nós. Mas ele encontra em nós um ambiente cético, fétido, totalmente impróprio para a morada do Espírito Santo. Ele vai morar? Da mesma forma que a tua casa lá, que está cheia de lixo, rata, barato, fedendo e podre, tu não consegue mais ficar o Espírito Santo que quer habitar em ti. Se tu estiver cheio de mágoa, de ressentimentos, cheio de amargura, de ódio, desejo de vingança, isso torna o ambiente impróprio para o Espírito Santo habitar. Então, irmãos, o problema nunca está no outro. Nunca. O problema, sempre nós temos que reconhecer a palavra. Tem um capítulo, um versículo da Bíblia, irmãos, que fala comigo todos os dias, desde sempre. Todos os dias. Eu não queria citar ele aqui, mas me veio muito forte. Provérbios 20 27. Abram suas Bíblias, irmãos, vamos ver o que diz lá. Amém, irmãos. Eu acredito que os irmãos já leram. Vamos ler de novo, vamos ler junto. O Espírito do homem, o Espírito do homem, é lâmpada do Senhor. A qual esquadrinha, todo mais íntimo do corpo. Esse espírito que está falando aqui é espírito santo ou o espírito da pessoa? Da pessoa. Não é o Espírito Santo. Irmãos, presta bem atenção. O espírito que Deus colocou dentro de cada um de nós não é o Espírito Santo. É o espírito teu, mas que é dele. Ele colocou em ti, mas a ele pertence. O Espírito Santo, irmãos. É um meio pelo qual ele mantém comunhão conosco. E essa comparação diz mais ou menos assim. Ele colocou dentro de cada nós, um de nós uma lâmpada, que é o nosso espírito, o nosso espírito. Imagina, qual é a função de uma lâmpada? Qual é a função da lâmpada aqui? Iluminar. Muito bem. A lâmpada, a função dela é iluminar. E ali a palavra diz o quê? Que essa lâmpada, aquilo, esquadrinha, o que é esquadrinhar Hoje na informática se chama, na tela se chama pixel, né? Cada pixel é um esquadrinho, ali, é um pontinho. Esquadrinha quer dizer detalha, mostra, revela. O mais íntimo do corpo. Então, essa lâmpada que o senhor colocou, ela vai revelar. Mas para que essa lâmpada acenda? que ela venha a realmente cumprir com a função dela de iluminar. O que é necessário? É necessário que a chave aqui esteja ligada. Se essa chave aqui estiver desligada, o ambiente aqui, as luzes estarão apagadas, e nós vamos conseguir enxergar alguma coisa aqui? Não. Não o ambiente estará em trevas, não tem luz. Então, tudo o que acontecer aqui dentro, nós não temos conhecimento, escuridão, trevas, a lâmpada não está ligada. Então, para que essa lâmpada que ele colocou dentro de nós, para revelar para nós o mais íntimo do nosso corpo, tem que estar tá ligada. Como é que liga essa lâmpada que ele colocou dentro de nós? As lâmpadas que estão aqui ligando a chave. Essa energia que liga as lâmpadas, que faz as lâmpadas brilharem aqui, vem de algum lugar, ela é gerada. E chega até aqui, e aqui ela cumpre com a função dela de iluminar. Como que essa lâmpada que colocou dentro de nós é, é, ela é acesa? Como é que ela pode nos mostrar, esquadrinhar o nosso corpo? Através da comunhão, que é a fonte de energia que é Deus, manda para dentro de nós através do Santo Espírito dele. Esse Santo Espírito, o Espírito Santo, ele vai nos acender a lâmpada, só que ele não acende de vez como acende aqui. Já viram aquelas lâmpadas que tem uma resistência, que antigamente você botava do lado da cama, ele liga bem pouquinho para te ver o horror que tem dentro de tu não aguentaria ver tudo o que tem ali se acender esse de vez. E conforme tu vai buscando... Conforme tu vai buscando a palavra de Deus, ele vai aumentando essa luz. Porque tu não aguentaria ver toda a podridão que está dentro de ti se ele ligasse de uma vez só. E quem não tem essa comunhão, irmãos? Tem tá trevas. Não admite que dentro dele habita legiões de demônio. Porque não está ligado à lâmpada. Ele não tem comunhão. Mas, irmãos vindo aqui ainda na, na, na, na mensagem de hoje mesmo. É sobre isso que nós queremos falar. É sobre isso que o Espírito quer botar nós para refletir. Essa parede do ressentimento justificável, eu ainda não falei por que ele é justificável, mas nós vamos entrar nesse detalhe. Por que, que eu sempre justifico o meu ressentimento? Essa parede ela tem que ser derrubada. Ninguém consegue ser feliz nessa vida se não for bem resolvido, se não derrubar os ressentimentos, as mágoas. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser gordo, pode ser magro, não importa. Nós temos que buscar essa comunhão com o Senhor, para que Ele venha nos trazer cura. Porque nós sempre encontramos uma maneira de justificar as nossas iras, os nossos pensamentos, os nossos ressentimentos. Mas então, irmãos, quero me perder aqui. O, o, o livro traz, além da história do passarinho também, quem leu ali, ele conta... Eu, eu vou ter que falar porque né, nós estamos seguindo o livro ali e tal. Ele tem mais duas histórias. Uma é de uma família que organizou uma empresa de venda de joias pela internet nos é nos Estados Unidos. Né? E a empresa prosperou. E eles admitiram vários funcionários e tal, e veio uma filha deles. Eles tinham uma filha. E começou a trabalhar com eles, na empresa. Assim que ela terminou a faculdade, foi para trabalhar na empresa, e estava trabalhando lá. E... Todo ano, nos Estados Unidos, todo ano, as empresas fazem auditoria. Né? É feita auditoria, é comum lá. No final do ano, auditoria anual. E, no final de ano, lá, a auditoria plotou o desvio de 350 mil dólares. Aí o pai, que fundou a empresa, diz, não, não pode, cada centavo é anotado, cada centavo tem origem e destino contabilmente perfeito, não pode. Contratou uma equipe, uma empresa de auditoria externa, para fazer essa auditoria. E a empresa veio e disse, não, foi desviado mesmo, foi desviado para a conta tal, está no banco tal. De quem é essa conta? Era da filha. A filha estava desviando dinheiro da empresa, que era dos pais. Os pais, sem nenhuma sombra de dúvida, levaram ao conhecimento do Ministério Público, Mandaram ver o processo e a filha foi presa. Americano, durão, pertinho. Só que eles, de noite, não conseguiam dormir. O casal em casa. Veio para eles uma, uma confusão. Tá, mas o que, que adianta? A gente tem o, a nossa filha lá presa agora e, e começou o casal ali. A filha cumpriu a pena, saiu... E procurou eles, mas eles não quiseram, não queriam. Lá pelas tantas, um dia, eles resolveram entender por que a filha tinha feito aquilo. Tentaram se colocar no lugar dela. E foram ver que, para a filha, como a filha morava em casa, tinha todas né, as despesas bancadas pelo pai, Ocupava uma posição, né? ela tinha curso superior, já tinha se formado, no um mesmo nível, do outro funcionário, ela ganhava um terço do que um outro funcionário ganhava. Ela, nessa situação, se achou injustiçada pelo fato que ela desempenhava a função, mas eles achavam que, fazendo isso com ela, depois, daqui a pouco, eles se aposentariam e ela então, assumiria os negócios e ficaria com tudo para ela. Só que ela não viu dessa forma. E desviou aquele recurso porque se sentiu discriminado. O livro aqui, que seus irmãos já leram, essa história está no livro, não diz qual foi a solução final, mas os pais reconheceram. Não fala se a filha voltou a trabalhar na empresa, qual foi, mas de qualquer forma, foi um passo do, da gente, os pais sentiram neles de se colocar no lugar da filha para entender que motivo fez essa filha, levou essa filha a cometer esse desvio. Uma outra história que o livro trouxe, que eu achei muito interessante, que acontece muito, é de uma mulher. O marido dela trocou ela por uma bem mais jovem, separou, largou ela. E... Ela simplesmente nunca conseguiu superar isso e ela virou num poço de amargura, né? E não, ela não aceitava que o outro, o, o, o outro, que o marido dela tivesse aquele relacionamento dê certo. Lutava com todas as forças, fazia tudo o que podia para acabar com aquele outro casamento. Seu espírito me fala que alguém conhece a história dessa forma. Mas esse, essa, essa coisa na vida dessa mulher já tinha se passado 20 anos. E ela estava se acabando doente. Porque não aceitava, não aceitava que o marido dela estava feliz, que tinha outro casamento e tinha outra família. E nós sabíamos, o livro não fala isso, mas nós sabíamos, irmãos, que na prática, às vezes, às vezes esposo, às vezes marido, usa os filhos. Usa até os filhos para prejudicar, porque não deu certo, vira num pulso de amargura. A pessoa, aquilo fica destruindo a pessoa por dentro. Então, irmãos, nós temos que ver no outro. Aí foram investigar porque ela tinha, os pais dela tinha acontecido a mesma coisa que aconteceu com ela. Tinha se separado e ela prometeu que nunca iria se casar. E fez o marido antes de casar, prometer fidelidade até a morte para ela. Que nunca ia cometer adultério, nunca ia trair ela. E traiu. Então ela não conseguia superar esse ressentimento, essa mágoa, e ela vivia em função disso. Está no livro, essa história também, se os irmãos quiserem ler, está ali. Então são dois exemplos de coisas que, nós introjetamos e que ficam nos destruindo. O livro ainda fala também que nós ficarmos com ressentimentos dentro de nós. É como eu pegar um material radio radioativo, né? ele fala ali no plutônio, mas tem outros, né? quem trabalha com medicina, tem muitas áreas de engenharia que usa material radio radioativo, e começando a dar com um pedaço desse material no bolso. O plutônio ele é um metal... É sólido, pode botar numa embalagem, só que essa radiação que vai estar nele vai, com o tempo, acabar alterando os genes dele. E ele vai começar a ter uma morte lenta e dolorida, muito dolorosa. Ele vai acabar afetado pela radiação. E, e então, o que a palavra fala, o que esse livro fala também, que essa história, ela compara com nós ficarmos guardando mágoas ressentimentos ficarmos alimentando coisas negativas que aconteceram na nossa vida e ficar alimentando aquilo ali trazendo, isso é ressentimento e nós justificamos quando você chega para a pessoa do diz assim, fulano, fulana você tem que perdoar aquela pessoa, <risos> o que? você diz que eu tenho que perdoar <risos> tu não sabe o que ela me fez se tu soubesse, tivesse uma noção do que essa pessoa me disse, do que essa pessoa me aprontou, tu jamais vinha aqui me falar em perdão. Isso é justificar o meu ressentimento. Eu justifico. Eu tenho razão para ter esse ódio. Eu tenho razão para ter essa amargura. E vou alimentando. E Satanás aqui dentro se deleita. Só que... Eu guardar essa mágoa e esse ressentimento comigo é a mesma coisa que eu andar com um pedaço de material radioativo aqui. Ele vai me corroendo, me destruindo. Daqui a pouco vai me trazer doença. E eu, eu vou dizer mais. É a mesma coisa que eu pegar e começar todos os dias a tomar um copo de veneno, um gole de veneno, todo dia, esperando que aquela pessoa de quem eu tenho mágoa e ressentimento se envenene e venha a morrer. Quem vai se envenenar, quem vai morrer, sou eu. Ela é outra pessoa. Tem outra vida, tem outros problemas. Tem que cuidar de mim. Entender o que está em mim. Amém, irmãos? Amém? Os irmãos concordam? Então, irmãos, é, isso é o ressentimento justificado. Irmãos, para... Eu tenho que eu preparei aqui uma palavra. Nós lemos provérbios, mas eu tenho uma palavra aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, bem conhecida, né? Que ela está em. Deixa eu pegar aqui. Vamos começar lá em Gênesis 2:18. Bem conhecida também, né? Vamos ver o que é que diz lá em Gênesis 2,18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, meus irmãos, irmãs, pela palavra de Deus o homem é feito para viver em sociedade. Não ninguém é feliz sozinho. Porque o ser feliz implica em ver outras pessoas também felizes junto contigo. Isso está na Bíblia, está aqui. Ó. Então, o que, que diz aqui? A palavra diz que não é bom que o homem seja sozinho. Aí começa o quê? Os relacionamentos. Se o homem não pode estar sozinho, ele tem que se relacionar com alguém. E nos relacionamentos vêm todos os problemas. Nós vamos relacionar com outra pessoa. Aqui fala uma auxiliadora idônea. Então, a esposa, a mulher dele. E aqui, nós sabemos da história, ele fez a erva. E ali começa então, os problemas de relacionamento. Na sequência, nós já sabemos o que aconteceu. Né? O pecado original, e assim foi. Nos relacionamentos, irmãos, acontecem coisas, às vezes, muito sutis, às vezes de propósito, que magoa um ao outro. Eu pergunto para os irmãos. Cada um para si agora raciocine e pense. Quem é que mais te machucou até hoje? O cara quer dizer, não, nunca, a mim nunca ninguém machucou, é mentira. Você tem, sim, alguém que te magoa. Sabe quem é que mais te magoou? É aquela pessoa quem mais te ajudou, de quem mais te esperava. Aquela pessoa em quem tu mais apostou. Essa foi a pessoa que mais te jogou. Que mais, porque Deus permite isso. Só há um digno de confiança. Nós só podemos confiar num que é o nosso Rei Jesus Cristo o miserável do homem que confiar no homem. Porque o homem não é confiável. Irmãos, não se ofendam com o que eu estou dizendo. A palavra de Deus diz isso. Só há um digno da nossa fé e da nossa confiança, que é Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto para os irmãos... Quem é que o irmão mais magoou até hoje? Não sei falar só, lembra assim. -se. Eu sei. Só que é bem mais fácil a gente lembrar de quem nos magoou do que quem a gente magoou. Agora, se for perguntar para outra pessoa, ela vai achar, não, vai lembrar de fato que você magoou ela. Então é muito difícil nós nos colocarmos um no lugar do outro. Porque não pensa que a gente não magoa os outros. Sim. Uma coisa que é muito interessante, irmãos, vocês já perceberam. Foge um pouquinho do ressentimento. Né? Mas nos nossos relacionamentos, tem uma coisa chamada rejeição. A rejeição, ela, ela, ela, ela traz também ressentimentos, traz mágoas. A rejeição ela é tão sutil, mas tão sutil... Que às vezes a pessoa que rejeitou, que provocou rejeição na outra, nem se deu conta. De que a outra se sentiu rejeitada. Isso já aconteceu comigo. E se os irmãos procurarem bem lá na memória, algum dia aconteceu com os irmãos. Às vezes não é pelo que uma pessoa falou, pelo que ela disse. É pelo que ela não disse. Pelo que ela não observou, nos causou em nós um sentimento de rejeição. Tudo isso, irmãos, nós formos buscar a revelação do Espírito Santo, é Satanás trabalhando em nós. Querendo criar atrito com os nossos irmãos, com as pessoas com quem nos relacionamos. Porque nós nunca podemos ver Nunca aconteceu com os irmãos de chegar num lugar, às vezes num evento, numa festa, qualquer coisa, uma pessoa que nunca viu na frente, olha e diz: Não fui com a cara. Ó, esse cara aí, ó, como diz o, o, o jovem hoje, não curti. Por que, que isso acontece, irmãos? Nunca viu o cara? Nunca, o cara nunca te fez nada? Por que cria? Que essa chamada antipatia. Porque o espírito imundo que está dentro dele não bateu com o que está dentro de ti. Isso é espiritual, irmãos. É espiritual. Que o Senhor nos traga luz sobre o nosso corpo e nos revele. Porque dentro de cada um de nós existe legiões de demônios que nos afastam, que tornam essa casa um lugar séptico à presença do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo em nós. E essa existência aqui, o Senhor nos oportuniza, momentos como esse, a tomarmos consciência de que nós procuramos, nós devemos nos consagrar. Depois eu gostaria até que o irmão repetisse o segundo louvor que teve aqui. Lembra do segundo? Fala muito, irmãos. Quando nós louvamos, nós adoramos o Senhor, se nós adorarmos de todo o coração, nós sentimos a presença do Espírito em nós. Então, irmãos, essa, essa coisa que acontece e que nos torna é, problemas nos relacionamentos, vão criando paredes. Por quê, amor? Por quê? O que, o que acontece, amados? Nós temos, sofremos, que nos traz iniciativas de mágoas, afrontas, o que a gente chama de desaforos, ofensas. É comum. No trânsito. Né? No trânsito. No supermercado, no banco, se facilitar, já dá um problema. Né? Mágoas. Que nós vamos guardando, vamos ficando tudo aqui dentro. Autocomiseração. O que seria a autocomiseração? É eu mesmo me condenar eu mesmo me queixar, ficar o tempo todo me comiserando, eu próprio, por coisas que eu fiz, condenando a mim mesmo. Irmãos, imagina assim o seguinte, tem um casal, né? Deus fez o homem e a mulher para ser fiel um para o outro. Vamos supor que o marido foi lá e traiu a esposa. Ah, isso é comum acontecer? É. Traiu a esposa. Ele não vai ter paz com ele mesmo. A partir daquilo ali, Satanás toma uma legalidade na vida do sujeito que daqui a pouco ele já não vai ficar só naquela ali, ele vai ter ir para outra. E o que, que vai acontecer com isso aí? É claro, de que o casamento dele, que foi abençoado onde tem né, a unção do Espírito na, na vida da família, Deus vira as costas. Vai entrar ali a ação do Satanás. E vale para a mulher também. A gente vê assim, né, pô, o cara casou com uma mulher linda, modelo, famosa, o casamento não dura nada, dali a pouco estão traindo o outro. É a insatisfação da alma. Isso tudo nós temos que reconhecer que está dentro de nós, irmãos. E tudo isso, eu eu vamos eu levar mais... Depois o cara faz coisa errada, às vezes nem se arrepende, mas depois fica se culpando. Isso é auto-comiseração. Amargura, raiva, ira. O que é que... O que a raiva e a ira trazem na pessoa? Os irmãos já tiveram um relacionamento com uma pessoa bem irada, braba. A pessoa que está irada, ela parece que bloqueia a mente dela, e só ela quer falar. Ela fala, fala, fala, fala, fala, fala, e se tu falar, ela não ouve. Ela, ela continua falando, e normalmente é gritando. Aquilo é uma voz, uma maneira, uma forma de, de se expressar que agride. Aquilo ela está botando para fora toda aquela miséria que tem dentro dela, está ofendendo as pessoas que estão na volta, está extravasando tudo que tem dentro dela. Além disso, irmãos, o rancor, misericórdia, tem pessoa que fica rancorosa, o rancor é pior ainda. Porque eu diria assim, ó, as mágoas, de uma maneira em geral, a pessoa que fica magoada, que fica ressentida, ela tem uma, uma, uma, uma tendência a ficar, guardar aquilo ali e ficar com ressentimento. E o ressentimento vai levar, a tornar a pessoa amargurada com o tempo. Porque a amargura é o ressentimento, a mágoa congelada no coração. E olha, tem gente, pessoas amarguradas, que nem elas mesmas se aguentam, muito menos as outras pessoas que estão na volta. E tem pessoas, irmãos, que não conseguem aceitar fatos que aconteceram na vida dela e ficam presos, inclusive fisicamente, por resto da vida, por causa de uma amargura. Vai ver a pessoa é amargurada. Aconteceu coisas na vida dela que ela não conseguiu. Isso tudo que eu estou falando para os irmãos é o quê? O lixo que a nossa vida espiritual, a nossa alma produz, que tá, que nós precisamos limpar. Nós precisamos descartar. Assim como eu citei o caso do nosso corpo físico, que gera lixo. A própria palavra diz que todo o processo tem o que se aproveita, e o que não se aproveita, põe-se fogo, é palha. né? Então, na colheita do trigo, nós colhemos os grãos, o resto né, é descartado. Tudo isso tem esse processo, e nós também. E esse lixo está dentro de nós, nós precisamos nos livrar dele, para nos livrar desse ressentimento que nós guardamos, que nos destrói, que não vai nos edificar em nada. Irmãos, agora ainda mais, ainda para a palavra aqui, desculpa, Vamos ver lá em Efésios, Efésios 4, do 25 em diante. Amém, amados? Eu vou ler aqui, porque o tempo já vai, eu ainda teria mais umas coisas para falar, vou ler aqui para andar um pouco mais rápido, os irmãos acompanhem aí, por favor. Efésios 4, 25, vamos ler até o 32 aqui. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E não intercessais o espírito... De Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoadores, perdando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, depois imitadores de Deus como filhos amados e andais em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Glórias a ti, meu Deus. Santo, santo és tu. Aqui a palavra nos fala, irmãos, Quantas, quanta coisa nós teríamos aqui para falar sobre esses versículos que nós lemos. Deixando ali em cima, já começa, diz assim, irai-vos e não pequeis. A palavra diz que não proíbe que a gente se ire. Ele diz irai-vos mas não pequeis, porque ele sabe que a ira está dentro de nós. Então, ele não proibiu, olha, vocês não podem ficar irados, não. Ele permite, mas não pequeis. Ó, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que, que significa isso? Que nós não levamos pra, lá para o nosso travesseiro coisas desagradáveis que nos aconteceram durante o dia. Aquilo que aconteceu naquele dia, que não foi, nós devemos dobrar os nossos joelhos e entregar. Meu Deus, eu te entrego, eu te apresento essa pessoa que me magoou. Tem misericórdia dela, meu Deus, ama ela também como tu me amas. Para que nós não venhamos a ter uma noite de pesadelo, que aquilo, para que aquela ira que nós tivemos durante o dia não venha a entrar no nosso coração no outro dia ela já vai estar criando raízes. E na medida em que ela criar raízes, ela toma conta. E diz ali no 30, não entesteçais o Espírito de Deus, aqui é o Espírito Santo. Está em letra maiúscula na Bíblia e diz, é o Espírito de Deus, não é o Espírito do homem como lá em Provérbios 20 27. Não intercessais, no qual foste selado para o dia da redenção. O que é um selo, irmãos? Quem é que trabalha aí com alguma coisa? Sabe o que significa? Qual é o significado de um selo? É uma garantia, um lacre, uma garantia. Então, irmãos, vocês receberam o selo do Espírito Santo. Que vai... Esse selo vai ser resgatado quando? No dia da redenção. Glórias a Deus. Irmãos, então, assim quando a gente toma um pouquinho da consciência de quão fracos nós somos, de que o Espírito começa a nos trazer revelação, nós simplesmente ficamos constrangidos. Nos constrange. Na medida em que nós temos conhecimento, que essa lâmpada acende dentro de nós. E que a palavra fala conosco, ela nos desmonta. Porque Deus quer tornar o nosso corpo agradável, à presença do Espírito dEle. Ele quer habitar em nós. Mas nós temos que colaborar. Como é que nós vamos querer, quando você vai receber uma visita na sua casa... Você não dá uma ajeitada nas coisas, olha, vem uma visita, hoje aqui a casa tem que estar bem apresentada. Hoje não se usa mais tanto para receber visita, né? mas a gente tem aquela preocupação, dá uma melhorada, olha, limpa ali, limpa aqui, né? ou arrumar ali, oh, o banheiro está sujo, ela pode querer usar o banheiro, não pode estar sujo. A nossa casa onde nós moramos. Por que, que nós queremos que o Espírito Santo habite em nós e nós não, não colaboramos com o Espírito Santo na medida em buscar... Como diz o pastor Celso, aprender essa etiqueta, essa lapidação, para que nós possamos ser dignos da habitação do Espírito Santo. Irmãos, esse convencimento só a palavra de Deus nos traz. É só buscando, porque não tem como, de outra forma, Ele nos revela, Ele nos mostra e fala conosco o tempo todo. Mas, irmãos, tudo isso é difícil, como eu falei, nós perdoarmos, porque esse ressentimento nós justificamos ele. E vamos absorvendo, e vamos introjetando dentro de nós, e temos razões para defender esse ressentimento que está aqui. Aí, qual seria a solução, então, para nós descartar esse lixo que fica se acumulando em nós? Como nós poderíamos se livrar Será que por nossa própria conta, consultando um psiquiatra, um psicólogo, nós conseguimos, o deixar o tempo passar, nós conseguimos se livrar de todas essas lixo, essa amargura, esse ressentimento, essas mágoas que estão guardadas aqui dentro? Qual seria a forma de perdoar, irmãos? Qual seria a forma da gente conseguir se livrar disso? É? Vamos dar uma olhadinha na palavra, irmãos, lá em Jó. Jó 11 de 13 até o 19. O glória é a ti, meu Pai. João 11. É João 11 a partir do 13, é. Antes, um pouquinho ali no 10, Jó 10, 1. Vamos ler ali também, irmãos. Sim, Jó tem, fala muito com nós a respeito disso. Livro de Jó. Mas vamos ler o 10, 1. Eu vou ler aqui, os irmãos só acompanham, porque senão o tempo vai... Em Jó, 10, 11, Jó 10, 1 diz assim, A minha alma tem tédio. A minha vida. Darei livre curso a minha queixa, falarei com amargura da minha alma. O que que Jó está fazendo aqui? Está justificando. Ele está justificando, né? ele está dizendo aqui, ó, a minha alma, tem tédio, ele a reconhece, a minha vida. Direi, darei livre curso à minha queixa, falarei com amargura da minha alma. Então aqui ele está indignado, ele está protestando contra o castigo que Deus lhe impôs. Ele está aqui contestando, ele está justificando que afinal de contas ele recebeu um castigo muito grande. Mas vamos adiante ali então agora do 11, do 13 em diante. Aqui, irmãos, vamos prestar sem assim, procurar absorver essa palavra que aqueles nos ensinam o caminho de como a gente deve agir em relação àquelas pessoas que nos fizeram mal. que ah, Nós achamos que, nos, que essas pessoas nos fizeram mal. Vamos lá. Se dispuseres o coração e estenderes as, as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula. Estás seguro e não temerás. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e dele só terá lembrança como águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas. Será como o amanhã. Sentir-se-á seguro, porque haverá esperança e olharás em torredores, e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás, e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. O que está que dizendo a palavra aqui, irmãos? Está dizendo, é, é muito profundo o que diz aqui em Jó. Mas ele diz que nós devemos se aproximar de Deus. Que é em Deus... Que vai nos trazer uma outra vida, uma outra. a capacidade de nós, né, só entregando nas mãos de Deus, né, que vai, nós vamos conseguir, digamos assim, dar um encaminhamento a todo esse lixo que nós acumulamos em nós. Tem ainda lá em 2 Timóteo, vamos dar uma olhadinha lá, em 2 Timóteo 2,26. Amém, irmãos? Então, o que é que diz lá em 2 Timóteo? Está na, pra, na página 1575. O que é que diz lá em 2 Timóteo 2,26? Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, aqui o que, é que está dizendo? O retorno à sensatez eu retomar, ter a clareza de que tudo aquilo que aconteceu foi obra do diabo, que me trouxe tanta amargura, que me trouxe tanto sofrimento, que me trouxe tanta tristeza, que acumulou tanto lixo na minha vida. Mas, na verdade, irmãos, tá, mas como que eu ponho isso em prática? Como é que eu vou perdoar uma pessoa? Eu chego lá, vou abordar ela e vou pedir perdão, e se ela não me perdoar? Bom, irmãos, é uma maneira de se fazer. Você procurar essa pessoa que te feriu, que te prejudicou, e ir lá dizer, olha, eu estou aqui, quero te pedir perdão, porque eu também te magoei. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz. Porque eu também tenho a minha culpa. Se ela não quiser te perdoar, o problema é dela, mas não é só isso, irmãos. Aqui a palavra de Deus está querendo nos ensinar o quê? Que tudo o que acontece é com a permissão dele. Nada na nossa vida acontece sem a permissão dele. Então, se tem uma pessoa que te magoou, que te incomoda, que te prejudicou, que te faz mal, não veja ela como ela está fazendo isso. Veja essa pessoa como sendo um instrumento de Deus usando ela como uma ferramenta para te lapidar. Veja essa pessoa como um instrumento de Deus, como uma ferramenta que Deus usa para transformar o teu caráter, para te doutrinar, para te ensinar a etiqueta, para que você reconheça e cumpra com a palavra de Deus, porque Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. Então, isso é difícil, irmãos. Só com a graça de Deus para a gente fazer. Ah, perdoar, perdoar não é um ato. Perdoar é um processo. Porque nós temos que ter o cuidado de, ao ir perdoar alguém, não cometer outro pecado da hipocrisia. Vocês já observaram, irmãos, que quando a gente comete um pecado, normalmente tu quer esconder. Primeira coisa que o cara pensa não, é se Deus o livra que descubra. Se descobrirem, <risos> acabou, eu estou em maus lençóis. Olha, eu não sei o que eu vou fazer se ficarem sabendo disso. Se acontece isso com os irmãos, está em pecado. E para quem já não aconteceu? Então, irmãos, a melhor coisa que tem é nós entregarmos nas mãos de Deus, pedir que Ele nos ajude a ver as outras pessoas como filhos dEle também. Porque se nós ficarmos aqui tentando justificar os nossos ressentimentos, dizendo, ah, quero ver se eu estivesse no meu lugar. O que? Tu, ia, tu ia perdoar? é perdoar? Como que eu vou perdoar? A pessoa me fez isso, isso, isso, me deu um desfalque, me traiu, me explorou. Como que eu vou perdoar? Veja que tudo aquilo que ela fez, entrega nas mãos de Deus. E veja ela como uma ferramenta que Deus usou. Para te lapidar. Para te ensinar a etiqueta de como tu deve se comportar, para ter a honra de um dia fazer parte do reino dos céus. Amém, irmãos? É, o que eu queria, irmãos, assim, praticamente trazer aqui, mais ou menos seria, seria isso, mas dá tempo ainda da gente falar mais alguma coisinha aqui. Irmão Jair. Deu? Mais um tempinho ainda? Em cinco, tá. Tá bom. É, vamos ler aqui, então, irmãos, em 1 Coríntios. 1 Coríntios 3,16. Amém, irmãos? Então, vamos lá. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Então, isso é uma coisa que nos faz, irmãos, muito felizes. Nós ouvir essa palavra e saber que o Espírito habita em nós. E cabe a nós tornar essa casa agradável, a presença do Espírito de Deus. Através do quê? Através dos nossos gestos, das nossas atitudes, da nossa vida, do nosso testemunho de vida, do nosso comportamento. Então, isso é o que diz a palavra. Não sabeis que sois santuário. Se, se os irmãos forem ver o que é o santuário, no Antigo Testamento, era um lugar lá, né? Consagrado a Deus, lá onde ficava a arca, lá era o santuário. Né? Lá onde Deus morava. Agora hoje Ele mora dentro de nós. Isso graças à aliança que Cristo veio trazer aqui na Terra. Ele liberou o Espírito Santo, Ele mandou o Espírito Santo para que nós tivéssemos comunhão. Porque antigamente Deus não falava com os homens como Ele fala com nós hoje. Ele falava, usava sempre os profetas, né? se a gente leu o Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, ele usava homens para falar com o povo, usava os profetas, esses profetas eram a boca de Deus. Tem vários, né? falavam, exortavam, edificavam, orientavam, desde reis até todo o povo de Deus. Né? Hoje não, ele habita em nós, ele fala conosco, basta nos acessar as escrituras. Ainda, ainda em 1 Coríntios 6,19, irmãos, um pouquinho para frente. Hein? Aqui confirma, né, nesse versículo no 6,19, diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. E, e a palavra de, de Deus também diz que nós devemos fugir de toda impureza. Né? Olha ali no 17 e no 18. Ó. O que, que diz ali no 17 e no 18? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, Qualquer outro pecado que a pessoa cometa fora do corpo, que uma pessoa cometa é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então você está ofendendo não a ti, está ofendendo ao Espírito Santo de Deus que está habitando em ti. Aquele que pratica o quê? A imoralidade. Você está pecando contra o teu próprio corpo. Aí, na moralidade, nós podemos entender tudo o que vem com a moralidade. E, e para finalizar, irmãos, eu gostaria de vamos lá, lá para Tiago, Tiago 4 de 5 até 8. Tiago, é página 1601. Amém, irmãos? Então, Tiago, ali, do 5 em diante... Ou supondo-os que em vão afirma a escritura, é com ciúmes que por vós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Então, olha só, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, o Espírito Santo que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá a maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então, irmãos, aqui diz assim, ó, a palavra de Deus está dizendo que o espírito que ele faz habitar em nós, ele é ciumento. Tem ciúme de nós. Na medida em que ele está habitando em nós, ele se torna ciumento. Se você comete alguma coisa, você está em comunhão com a palavra. E você comete alguma coisa, às vezes fala uma coisa que não deveria, na hora ele te puxa as orelhas. Por que você disse isso? Ele te constrange. Porque ele está aqui dentro. Ele, ele é cimento, ele tem ciúme, ele quer que você habite só ele. Então, ele fica. Se você vai e faz uma coisa que desagrada muito o Espírito Santo, dali a pouco você sente uma tristeza, um arrependimento. O Espírito Santo se entristece. A palavra está dizendo isso. E então, irmãos, só tem uma maneira de nós nos livrarmos desse ressentimento, de todo esse lixo que a nossa alma acumula. Nós descartarmos tudo isso é através do perdão. E como é que nós vamos perdoar uma pessoa que nos ofendeu? Pedindo a graça de Deus, que Deus mostre ela para você, como uma ferramenta que Ele usou para te lapidar, não como um inimigo teu, não, que ela tentou te prejudicar. E o problema dela estar tá amargurada, se ela não consegue superar algum problema que aconteceu, ore por ela, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor alcance ela com o mesmo amor, e que leve a ela a mesma revelação que Ele trouxe para nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, meus amados. Que Ele consiga revelar mais e mais para nós né? o que, que Ele quer de nós. Que, ele, que nós possamos buscar essa verdade, essa iluminação. Amém? Obrigado, irmãos.